Pronto, fim de Cidade Alerta Bahia, a partir de segunda-feira, Deus Carvalho descansando um pouquinho, de volta em julho. Bom São João para toda a minha Bahia, vou estar aí, pertinho de alguém por aí, nesse interiorzão da Bahia. Vem aí o BRC com lá Laís Cavalcante, meu filho Adelso, um beijo. Maria Eduarda, mamãe, minha filha linda, vai também.